Fala seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E como eu sempre falo aqui no canal, né já faz um tempo que eu vou falando, que esse aqui é um canal para gente doida, velho. A gente maluca a e hoje nós vamos entrar numa verdadeira maluquice que é começar a estudar, a refletir, a questionar, a pensar, a tentar entender melhor o funcionamento da história Bíblica. Cara, isso é muito legal, eu acho que você deveria ficar aí assistindo esse vídeo, entendeu? Mesmo que ele possa parecer um pouco longo no começo. É claro que a gente não vai falar da Bíblia inteira hoje, né? Porque é impossível. Mas vamos começar com Gênesis, que é o nascimento que vem de Gen. Olha só que nome bonito, né? Gen. É, genético, genética, nascimento, expansão, reprodução, vida, vivência, nascimento e blá blá blá E essa história do Gênesis, cara, ela é muito confusa e muito complexa E falta um monte de coisas aqui E a gente pode começar questionando, por exemplo, quem foi que escreveu Gênesis? Baseado em quê? Quem foi que contou a história pro cara que escreveu Gênesis? E quem foi esse cara? E se quem escreveu, que língua que foi escrita? Que língua que se falava na época? Pô, são tantas questões pra gente estudar, pra gente querer saber, pra gente tentar entender... Então vamos começar logo essa bagaça aqui para não ter muita enrolação, beleza? Bom, eu tô aqui com a minha Bilbra digital, né? Porque é muito mais fácil e é maior também, e o tiozão aqui já não enxerga muito bem. Então vamos direto no começo, olha aqui. 1. Uh, Gênesis 1. Acompanha comigo e vamos ver qual é que é a sua pegada. No princípio criou Deus os céus, os, os céus e a terra. Bom, são os céus, quer dizer que é mais de um céu, né? Agora, o que é céu afinal? Eu acho uma pergunta interessante, né? Porque céu é mais de um e a terra é uma terra, uma terra. Mas é né, tipo assim, que terra? Será que foi só o planeta Terra? Foi todo o sistema solar? Foram as galáxias? Foi todo o universo? O universo já, já existia antes e aí Deus resolveu aparecer e criar a terra? Mas a terra em que formato? Redonda ou a terra plana? A gente não sabe porque aqui na Bíblia não diz nada. E também não tem outras coisas escritas que falam, né, que tipo de terra que é. Muita gente pode pensar, né, baseado no que a gente sabe aí recentemente, a terra é redonda, a terra é plana, a terra não é, elas giram em torno do sol ou o sol que gira em torno da terra. Cara, isso é uma loucura total e eu acho isso um assunto muito curioso, muito interessante a gente estudar. Gênesis 2. E a terra era sem forma e vazia. Quer dizer... Não tinha forma de nada, não era redonda, não era plana, não era quadrada, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Ora... Se havia trevas, só havia escuridão sobre a face do abismo. Então, quer dizer que a terra era um buraco, velho. Era tipo um copo vazio. Mas aí ele continua assim, ó. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a terra não era vazia. Sobre a terra tinham águas, porque o Espírito de Deus se movia sobre a face, da a frente, né, a, a superfície das águas. Então, quando Deus, no princípio, criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ela não era vazia, tinha águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era, a, que era boa a luz. Se... Deus viu que era boa a luz, a gente subentende que luz é o contrário de trevas. Que trevas é a escuridão e a luz é aquilo que é claro. Então Deus não conhecia o que era claro, Deus só conhecia o que era escuro. Porque, conforme está escrito aqui, Deus viu que a luz era boa. O que significa que ele não conhecia que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas, ou seja, o dia e a noite. Né? entre o dia e a noite, tem tipo assim, um mais sabe? E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou a noite. Hum. E foi a tarde e amanhã manhã o primeiro dia. Cara, isso daqui pra mim é um pouco confuso ainda, porque se eu não entendi isso aqui, imagina que eu vou entender o resto, né? E Deus disse, haja uma expansão no meio das águas. Cara, isso daqui afirma o que foi dito anter anteriormente. Existia água na terra. Então a terra não era vazia, ela era sem forma, porém era uma bolha de água. Será que isso que era terra? Aí Deus manda criar uma expansão no meio das águas, ou seja, ele manda criar uma porção seca. E haja separação entre águas e águas. Então, tipo assim, era uma bolha de água e aí do meio dessa bolha de água surgiu uma porção de terra que separou a água do lado de cada praia e a água do lado de lá da praia. Tem tipo assim, os continentes, né? Vamos dizer assim. E Deus fez a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. E as águas que estavam sobre a expansão e assim foi. Não, peraí. E Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. Então a expansão, o que que era? Afinal, eram os céus? E o céu era água? Então o céu é feito de água? A atmosfera é de água? entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão e assim foi, então é isso mesmo, é isso mesmo, você pode apostar, cara, é, a, quando a gente olha pro céu, né, a gente vê aquele azul e todo aquele azul é água, só pode ser água, porque é de lá que chove, não, não, não, eu tô zoando, mas é. Cara, você é vê como isso é confuso, mano. Bom, vamos lá, vai, vai, vai, vai. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. Mas ah, peraí, aqui em Gênesis 8 ele fala assim, e chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. Mas lá em Gênesis 1, Deus fala assim, ó, no prin... Deus não, né? O cara que escreveu isso aqui fala assim, ó. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Ué? Mas se ele criou, no princípio, os céus e a terra, e lá em Gênesis 18, e chamou Deus a expansão dos céus, e foi amanhã e tarde do dia segundo, ele já tinha criado uma coisa que ele já nem sabia o próprio nome que iria dar. Então Deus estava meio confuso nessa hora da criação, né cara? Mas ele já tinha criado alguma coisa antes, como eu perguntei? Eu sei. E disse Deus... Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Ah, então isso daí é muito complicado, cara, porque a gente não tem noção, né? A gente não sabe, por exemplo, hoje em dia, qual é realmente o formato da Terra? Plana? É redonda? É triangular? É quadrada? É um cubo? Eu não sei, eu nunca fui lá no espaço... Lá de cima olhar a terra, né, meu? Eu já viajei de avião, mas é, não dá pra você ter a dimensão total, né, do, do tamanho do planeta, entendeu? E aí é que fala assim, ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Tá, beleza. Quer dizer que a água estava separada. Aí, juntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, num único lugar. E apareça a porção seca. Puf! E assim foi. Não dá pra entender isso, mano. E chamou Deus a porção seca terra. Tá, mas aí lá em Gênesis 1, né, Deus criou os céus e a terra. Porra, velho. E ao ajuntamento das águas chamou mares e viu Deus que era bom. Quer dizer que antes de criar a terra e os céus, Deus não tinha criado nada, não é? Porque se ele tivesse criado alguma coisa antes, ele já saberia se era bom ou não. As trevas, a luz, os mares, a porção seca, ele saberia se ele já tivesse criado... Alguma coisa parecida em uma outra galáxia, por exemplo? Algum planeta parecido com a Terra? Na é verdade? Então, isso daqui tá me parecendo muito, muito, muito, muito confuso. Não dá para acreditar nisso aqui, a realidade é essa. E disse Deus, produza a Terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a Terra e assim foi quer dizer não tinha não tinha umas árvores né as, as sementes esse tronco. as árvores tiveram que ser produzidas a partir das sementes que já estavam na terra então quando Deus criou a Terra que era uma bolha de água e aí depois ele fez junto as águas num lugar só fez aparecer a porção seca e aí surgiram os mares então quer dizer Deus criou a terra, que era uma bolha de água, e daí ele criou os céus, que era... Ah, os céus, cara, pode ser a atmosfera, entendeu? Que envolve a terra, cara, o escudo de defesa da terra, entendeu? E aí ele pegou aquela bolha de água e colocou num lugar só, e aí... Puta, meu, que doideira, velho! Isso aqui é coisa pra maluco mesmo, mano! Não dá pra você entender de dentro essa porra aqui, cara! É muita loucura com uma cabeça só! É, bom, enfim, vamos lá. Gênesis 12. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Quer dizer, Deus não sabia que as árvores eram boas? Deus não sabia que a semente da macieira e a da maçã e a maçã era boa, mano? Pô, mas por que, que ele não sabia? Se ele era o criador de tudo, se ele sabia tudo que ia ser criado antes, como é que ele não sabia isso? E Deus disse... Haja luminares na expansão dos céus. Lá em cima, lá em toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda todo aquele espaço para haver separação entre o dia e a noite. Que aí foi onde ele criou o sol e a lua. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Beleza. É, tipo os índios, né? os índios contam assim, ó. Cinco luas, seis luas, 10 luas, 900 luas. São 900 dias. Não são 900 anos, eu estou falando isso porque a gente vai chegar lá depois do no, tempo em que os, os caras que Deus criou viveram, tipo Adão 930 anos, mas será que não foram 930 luas ou 930 sóis dando 1600 dias, dois anos? Cara, eu não sei. Vamos tentar descobrir juntos essa parada aí, velho. É, fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Travo. Travo sabe por quê, mano? Porque hoje a gente sabe o tamanho do, do universo, você entendeu? Não que exatamente sabe o tamanho, mas sabe que é muito, muito grande. E aí por que que Deus faria a terra tão pequenininha em proporção ao tamanho do universo, que colocaria no céu, em cima lá, no universo, as estrelas que são tão distantes da terra para servir dos de guia? Então você entende como Deus, quando foi criar tudo isso aqui, ele tava meio estressado, eu acho, velho. Porque não é possível. Ou quem escreveu isso aqui é que estava estressado, que eu acho que essa é a probabilidade maior do acontecimento, entendeu? Porque, tipo assim, teve que dar origem a uma história, não é verdade? A história do surgimento da Terra, do Universo, do Céu, da Lua, da, enfim, da vida e tudo que é nela. Então, o cara escreveu essa história aqui baseado no que ele achou que era, e não realmente no que de fato foi, entendeu? Porque... o que Deus iria narrar, né?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 e viu Deus que era bom muito estranho cara muito estranho bom é o seguinte pessoal esse aqui é o número um do vídeo tá vou fazer um resumão para o vídeo não ficar muito longo também muito muito ocupar que é o seguinte mano. é a loucura mano é o que eu falo se você quer refletir sobre essa parada véio, tentar entender de onde foi que realmente isso tudo surgiu através da Bíblia Será que a gente consegue fazer isso? Isso é uma loucura? É uma doideira? Mas esse é um canal pra gente doida. Então é aqui que você tem que estar, tá, se você tiver a fim de saber essas loucuras todas. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Veja os outros vídeos do canal também, porque de repente você pode gostar e falar Pô, gostei, vou me inscrever aqui no canal do Yuri, vou ser um seguidor do canal dele e vou assistir os anúncios até o final. Todos eles, todos os alunos que apareceram no meu vídeo, assista até o final. Igual faz o professor lá na Casa de Papel, né? Assista os anúncios dos vídeos até o final, que vai dar certo, Raquel. Como ele fala, chamava a, a, a mina lá, né? Que era a mina da polícia. Ah, ele batia no óculos assim também. Ah, assista todos os vídeos até o final. Assista todos os anúncios e os vídeos até o final. E dê um joinha no vídeo e também compartilhe o vídeo. Porque nós vamos ficar, se, já nós, se, jo, se nós já não somos malucos, cara, o suficiente, nós vamos ficar mais malucos ainda. Porque a vida é uma doideira, mano. E tem mais um detalhe, só para encerrar aqui rapidão. Cara, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, mano. Ele errou, ele errou, você entendeu? Se Deus errou, você também pode errar, a gente pode errar também, vamos, vamos errar. A gente acorda errando e vai dormir errando. E com isso a gente vai aprendendo, não é verdade? Bom, pessoal. É, paramos aqui em Gênesis 20 e depois do próximo vídeo vamos continuar a partir de Gênesis 20 vamos chegar lá em Adão que eu já tô lá em Lemeque saca eu já descobri quantos anos todos eles viveram já descobri na numerologia qual é a soma dos anos somados aí no que eles viveram o que, que significa tal coisa e aí eu já cheguei lá na mitologia grega, que combina aí depois com os gigantes, blá, blá, blá, blá. muito louco, mano, você vai pirar, você vai pirar. E se você é um estudioso da Bíblia, cara, meu, coloque aí nos comentários, cara, sua opinião, e vamos discutindo essa parada, porque eu tô muito afim de saber a origem disso tudo, cara. Valeu? Fechou? Combinado? Então, muito obrigado por ter ficado aí até o final, e nos vemos no próximo vídeo.